Nós já fizemos reportagens sobre cambagem, mas o assunto é tão importante que voltamos a falar sobre o tema. Vamos assistir juntos a matéria. Hoje o Bahia Motor vem falar do quanto é importante fazer a verificação da cambagem do seu carro. Mas o que é cambagem? Tem a ver com câmbio? Não, não. A cambagem vem a ser um dos três... É, componentes de aferição do alinhamento, que é composto por convergência e divergência. O fato do pneu estar convergindo ou divergindo na sua posição de rodagem, a cambagem é o desgaste irregular, ou seja, o pneu ele pode ter uma angulação positiva ou negativa em relação ao solo. E o casta é um posicionamento do conjunto de suspensão, ou seja, da torre de comando do pneu, é, mais adiantada ou atrasada. Isso tudo é provocado por algum impacto ocasionado no conjunto da suspensão do veículo E isso vem a desregular a suspensão e o seu todo Recomenda-se a cada 5 mil quilômetros você aferir o seu carro E essas, esses três componentes A cambagem, a, o caster e a convergência e divergência Normalmente, nas oficinas especializadas, as pessoas fazem as suas medições a cambagem, repito, é um componente muito importante porque envolve a questão do desgaste irregular dos pneus, a segurança e a estabilidade do seu carro. As oficinas especializadas que dispõem do equipamento chamado alinhamento, tá, que podem ser de ordem ótica, a laser, computadorizado e agora mais recentemente o 3D. É colocado um conjunto, tá, no pneu do carro, um equipamento no pneu do carro e ele retrata fidedignamente, nesse painel nós estamos mostrando um equipamento computadorizado e ele retrata fidedignamente as aferições no carro, tá? Aqui nós podemos verificar que a cambagem desse carro está menos zero grau e 15 minutos negativos, mas a, o fabricante, o fornecedor, informa que dentre 0,30 positivo e 0,30 negativo, é a margem de tolerância, o carro está com sua cambagem adequada. Então, esse veículo, notadamente, está com 0,15, 0 grau e 15 minutos negativo, ou seja, está dentro da margem de tolerância. A tolerância definida pelo fabricante vem a contemplar o veículo em sua carga máxima ou sem carga, daí essa variação, Apresentada aqui no equipamento computadorizado. Observe na imagem esse pneu. O desgaste irregular nessa banda de rodagem, sobretudo nessa ala esquerda, foi superior à da banda direita. Portanto, esse carro estava com uma cambagem comprometida. Tanto faz uh, o desgaste ser na esquerda ou na direita, significa dizer que a cambagem desse carro precisa ser aferida e corrigida. Bom, é impossível falar de cambagem sem antes falar de suspensão. Então, muita atenção às dicas do querido Humberto Cajaíba. O conjunto de suspensão tem que estabelecer uma simetria do pneu em relação ao seu solo, tá? A convergência e a divergência, que é a ferição básica do conjunto, ela se define da seguinte forma. A convergência é o fato do pneu, em relação à sua simetria, ela se conduzir, se comportar dessa forma... Ou dessa, são pneus convergentes, tá? também pode ser dessa forma o direito convergindo e o esquerdo em condição normal Ou ambos convergirem, como também podem divergirem apenas e tão somente um dos pneus ou ambos Bom, e como todo processo é muito importante você ficar atento ao prazo, ao tempo que você deve levar o seu carro numa oficina Para fazer a verificação da cambagem